Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Esse vídeo tem mais de um minuto, o InstaFeed Ele tem que sair daqui, ó Esse é o primeiro minuto Então o que, que a gente tem? Eu coloquei o InPoint, arrastei pra cá, cliquei um ponto Arrastei pra um minuto, ó Vou arrastar pra um minuto E vou jogar pra cá Out, então perfeito. Eu tenho um ponto inicial. Eu tenho que exportar isso. Como que eu vou fazer para exportar? A melhor maneira, se você tiver com o programa original depois que você fez tudo, é o que? É você colocar a sua configuração que você quer. Eu vou colocar InstaFeed1 e depois o InstaFeed2. Vou mandar salvar, substituir sim. Eu vou mandar para fila porque ele vai abrir um programa que chama Adobe Media Encoder. O que o Adobe Media Encoder faz? Ele vai mandar renderizar. Esse vídeo pra gente tá em lote. Eu vou apertar agora. Eu voltei, eu apertei o Alt Tab, voltei pro Premiere, cliquei aqui e venho até o final do meu vídeo que ele termina aqui. O de Alt então eu cliquei o I atalho do Inpoint, o O de Alt Point. e agora eu vou fazer o seguinte: Ctrl M de novo. Vou selecionar para a parte InstaFeed 2 e vou mandar salvar. Substituir. E, de novo, lembrando que a gente tem que marcar em Captions, a opção Burn Captions. E eu vou mandar Quick. O que ele faz? Ele vai fazer uma lista. Se você fizer 20 vídeos, você pode editar todos os 20 antes. E depois você colocar ele para rodar. Agora é apertar Play e acabou.